Eu quando canto meu sambinha batucada Turma fica abismada com a voz que eu faço Faço não me embaraço porque não há tempo Marco meu contratempo dentro do compasso Quem não tiver o ritmo na alma Nem cantando com mais calma faz o que eu faço Samba canção, samba de break batucado Para mim não é nada o que vier eu traço Eu quando canto meu sambinha batucada Turma fica abismada com a voz que eu faço Passo não me embaraço porque não há tempo, com meu contratempo dentro do compasso. Que não tiver o ritmo na alma, nem cantando com mais calma, faz o que eu faço. Samba, canção, samba de breque, batucada, para mim não é nada, o que vier eu traço. Não tenho veiga poética, é, Eu acho que canto com os brasileiros tem, nascem já com um pandeirinho na mão, assim, né? E meus pais sempre gostaram muito de música, de Paulinho da Viola, de, de todos os compositores, né? Do Cartola, do Nelson Cavaquinho, que fizeram história do samba mais recente um pouco. Mas a gente está falando de, uma, de um gênero que tem pelo menos 100 anos, está comemorando 100 anos da primeira gravação. Né, é, do, pelo telefone, que foi considerado o primeiro samba, mas que vem ainda antes disso, né, uma formação de ritmos diversos, tantas influências, é, e que depois disso, como você estava falando, gerou uma infinidade de derivados do samba, né, desde a bossa nova, dos sambas de junção, samba rock, samba reggae, é, samba jazz, então, é uma, é uma riqueza que realmente, assim, a gente, quando até sai do país, não consegue nem explicar para a pessoa de fora, né? Elas conseguem sentir, mas você não consegue explicar, porque a gente mesmo é, não absorve toda a riqueza que tem a, o gênero brasileiro musical que veio do samba, né? O quanto o samba influenciou a nossa música e continua influenciando sem parar. E não ter vergonha de ser feliz. Vai! Ah, meu Deus, eu sei. Mas isso não Vem! Vem! Vem! Alexandre Ribeiro, eu sou Verônica Ferriani, um prazer estar aqui cantando